quem vai chegando depois, a gente vai conversando. Eu queria explicar para vocês o porquê que eu falo com as mulheres. É, eu falo com as mulheres, porque, primeiro porque eu sou mulher, e eu falo com um público de mulheres que normalmente tem problemas em seus relacionamentos, ou por muitas vezes já é separada. E eu falo com propriedade porque eu também sou separada por duas vezes. E porque as mulheres lidam com as dores... De uma maneira diferente do que os homens Não que os homens não sejam bem-vindos São bem-vindos também, viu? Vocês que estão aí, podem ficar, podem seguir Algumas coisas servem tanto para homens quanto para mulheres Mas a questão da dor A mulher lida diferente Então por isso que eu falo com propriedade Pela situação que eu passei tá? A Lene está falando aqui sem 29 anos faz um mês Estamos em casa, cidades separadas Sem contato algum Recente, né, Lene? Eu sei, é difícil, mas é. Mas passa, viu? Passa. Não é à toa que você tá aqui. Que bom, que bom. Vamos lá. Então, por isso que eu falo com mulheres. Mas também, como eu disse, os homens são muito bem-vindos às minhas lives e ao meu canal. Não tenho nenhum preconceito aqui contra homens. Eu só falo diretamente para mulheres e trabalho diretamente com mulheres, tá? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Tamara Veloso, sou Master Coach Analista comportamental e sou terapeuta. Trabalho com mulheres, com treinamento comportamental e trabalho com florescimento feminino. Algumas aqui já conhecem um pouco da minha história, Outras estão me conhecendo, tem muita gente aqui do meu, dos grupos de WhatsApp, que estão passando pelos desafios de sete dias. Estou muito feliz por isso. E para quem não me conhece, vai conhecer um pouquinho agora, tá bom? É... Depois da minha separação, eu busquei o, o autoconhecimento. Um pouco que intuitivo no começo. Mas eu fui descobrindo aos poucos que eu estava nesse caminho e acabei me apaixonando E descobri que através do autoconhecimento eu poderia transformar a minha vida como foi o que aconteceu A minha primeira separação aconteceu há 10 anos E intuitivamente eu fui me autoconhecendo Através do autoconhecimento eu consegui superar a minha depressão eu emagreci 10 quilos, eu terminei a minha faculdade, eu me tornei empreendedora e criei a minha filha sozinha. E foi através disso que eu descobri a minha missão de ajudar outras mulheres a superarem esses desafios, seja somente no relacionamento ou superar a separação, porque eu também passei. O primeiro casamento foi 13 anos. E a partir daí, então, eu vim trabalhando com mulheres e desenvolvendo mulheres a superarem os seus desafios. Conta para mim aqui quais são os desafios de vocês em superar o relacionamento ou a separação. Escreve aqui para mim. Obrigada, Xana. Muito obrigada, querida. Quais são os desafios de vocês com o relacionamento ou com a separação? Oi, Glaucia. Boa noite. Seja bem-vinda. Camila, autoestima com o relacionamento atual. Quem mais? A Pathy, meu desafio é acordar e não lembrar que ele existe. É um desafio tanto. Bom, e por que, que eu resolvi falar sobre os desafios do relacionamento e principalmente da separação? Porque há alguns anos atrás, é, era muito... Era muito discutida a questão jurídica, né? A preocupação com os filhos, como que ia ficar após o, a separação. Isso eram tudo questões que a sociedade sempre se preocupava. A preocupação sempre foram, foi essa da, da, da sociedade. E eu fui me dando conta que o que a sociedade menos se importa é com as feridas que ficam na gente. Como cicatrizar essas feridas e como superar essas feridas. Hoje eu vou falar mais aqui em relação à, à separação, porque eu vim aqui para falar para vocês sobre os três desafios que eu tive para sobreviver à separação. Então eu vou focar mais na questão da separação e a gente tem outros assuntos para outras lives depois. Mas muitas delas vale para você superar também as dores de um relacionamento que não está te fazendo bem, que você também não está se sentindo bem. E eu não tô aqui também para julgar ninguém E nem para pedir para que ninguém se separe Não é porque eu me separei e muitas mulheres se separaram Que quando o relacionamento não vai bem A solução às vezes nem sempre é a separação para muitas coisas, para muitos casos sim Mas nem todos são Como a Shana acabou de falar aqui Referente à autoestima Quando a nossa autoestima acaba no relacionamento É difícil a gente permanecer no relacionamento Mas É... Voltando à questão de como tratar as feridas, foi por isso que eu quis falar sobre essas coisas, sobre tratar as feridas, independente se ela é pós-separação ou antes da separação. Tem uma frase que eu gosto muito, que é, é a seguinte, uma, uma separação é tudo que você precisa para perceber o inferno. Emily Dixon que, faz, que diz essa frase. E realmente, para quem passa pela separação... Vai até o inferno e volta. Não é fácil passar por uma separação. É muito difícil, mas a gente pode superar. Mas o que leva também a todas as separações por muitas vezes, que é um assunto que tem sido discutido ultimamente com muita frequência, há dez anos atrás eu não tinha ninguém para me falar sobre esse tipo de coisa, sobre nós não tinha, tínhamos... eu não tinha o Google como a gente tem, acessível para ir lá e tirar todas as dúvidas e ter conhecimentos, ter cursos, ter informações. As coisas não eram ditas como são ditas hoje, não são vistas com tan tanta rapidez como a gente tem hoje. Então, a gente dá muita cabeçada, né dá é, muito murro em ponta de faca. Então, hoje se tornou mais acessível, a gente tem esses canais de comunicação onde a gente pode falar a respeito. né? E, e o que mais a gente vê, e, e hoje está sendo muito discutida é a relação abusiva. E por muitas vezes a gente não se dá conta que está dentro de uma relação abusiva. Existem várias formas de ser uma relação abusiva: ela pode ser emocional, ela pode ser psíquica ou ela pode ser agressiva. E a mais difícil da gente reconhecer e de se perceber é a emocional, que é a que a grande maioria das mulheres vivem. Inclusive a que eu vivi, né? Vou deixar, vou deixar salva no GTV, vou deixar, gente. Desculpa interromper, mas eu não tenho como não falar com vocês. É difícil, vou deixar salva, querida, vou deixar. É, então, o que é um relacionamento abusivo? É o poder excessivo do outro sobre a gente, quando o outro toma posse da nossa vida. E isso acontece sem a gente mesmo perceber. A gente não se dá conta disso. Mesmo que as pessoas ao nosso redor, a nossa família, a sociedade, os amigos, até comentem com a gente, né? Essa pessoa não é para você, esse relacionamento não é para você. A gente quando tá apaixonada, a gente não percebe. E isso é possível reconhecer já lá no namoro. Quando a gente conhece, começa a namorar com a pessoa, é possível já perceber os sinais. E a gente não se dá conta, porque a paixão nos cega. Principalmente quando a gente é jovem. É, todo mundo está contra a gente, os pais estão contra a gente, a família está contra a gente, e a gente não quer saber disso. E a gente também não tem maturidade para isso. Mas é possível que a gente fique atento e aprenda isso na maturidade, para que a gente não caia novamente nessas ciladas, porque acabam sendo ciladas. E são ciladas que a gente mesmo se coloca. Não é o outro que manipula a gente porque ele coloca um, uma arma na nossa cabeça para manipular. Por muitas vezes chega esse ponto. Mas antes que isso aconteça, os sinais são claros, são visíveis, mas a gente não consegue enxergar, a gente não consegue viver. Né? Então é muito claro a gente ver isso lá, antes da gente começar, talvez a se casar com a pessoa. Mas eu queria perguntar para vocês aqui, se alguém se identifica já em algum relacionamento abusivo, se entende o que é um relacionamento abusivo, é, manda um joinha para mim. Se quem se separou acha que saiu de um relacionamento que ele era abusivo. Coloca um joinha para mim. Camila. Quem mais? Paty, sim. Isso, Lene, muito bem. De Marias também. Isabel. É, mãe. Isso aí, Lene. E essas características que eu falei são fáceis da gente reconhecer, porque se a gente fizer uma reflexão lá, quando a gente começou o relacionamento, a gente já começa a identificar esse comportamento, né? Que começa na proibição de você poder ter amigos, de você poder sair sozinha, de você poder usar uma roupa, de talvez você usar uma maquiagem, o é, um controle financeiro do que você faz ou não deixa de fazer. E durante o casamento, após o casamento, isso tudo vai acabando se intensificando. Só que a gente só não se dá conta disso nem antes e nem durante. Talvez só quando isso, o relacionamento é tóxico parte. É isso mesmo. A gente só começa a se dar conta quando começa a sufocar, né? Então, é... como todas aqui se identificaram já que são são estão num relacionamento abusivo ou saíram de um relacionamento abusivo, fica muito mais claro para vocês perceberem, né? O quanto realmente a gente deixou de fazer muitas coisas. A gente começa Perder a nossa identidade e ser a identidade só do outro. Deixando de ter... Eu mesma, a primeira coisa que eu fiz foi perder todas as minhas amigas quando, de solteira, assim que eu me casei. Aliás, durante o namoro, foi a primeira coisa. E aí você acha que porque você está apaixonada, está envolvida, e que isso não tem importância. Você não entende que isso já é um sinal, que você está deixando de ser você. E você está deixando o outro... Já dominar a sua vida, mesmo que ele também não faça isso porque ele é um desequilibrado. Nem ele, às vezes, tem noção disso. Mas é porque a gente tem essa sensação e a gente precisa, intuitivamente, ter posse sobre o outro. Quer ter posse sobre o outro. E aí, depois de todas essas questões, quando a gente se casa, aí começam a vir os filhos. Aí vem os filhos, a primeira coisa que pede para a mulher, né? É a primeira, essa, essa é a primeira coisa que pede pra mulher Ah não, você não vai trabalhar e vai cuidar dos filhos Eu no meu caso já comecei, é exatamente, parei na gestação Eu engravidei antes de me casar Então eu casei grávida Então já no, no oitavo mês de gestação eu já parei de trabalhar Terminei o nono mês em casa, na verdade minha filha nasceu de quase nove meses Não chegou a completar nove meses e aí eu já parei Então eu já tinha cortado todas as minhas relações de amizade Antes disso também, ele me levava ao colégio, me buscava, me levava no trabalho, me buscava no trabalho, para você ver, nem ônibus eu não podia pegar na época e eu não tava dando conta. E logo que a gente se casou, aí então eu fui ser mãe, ser esposa, e assim é normalmente com a grande maioria. E falo isso, que não é isso, há 22 anos, a minha filha tem 22 anos, isso não é há 23 anos atrás, isso ainda acontece hoje. Porque eu tenho uns grupos das mulheres que eu coordeno, que eu levo... Que tem muitas aqui que estão cansadas de ouvir isso. Eu parei a minha vida, eu parei de trabalhar para cuidar dos filhos. Por que, que o homem não parou de trabalhar para ficar com os filhos... E a mulher foi trabalhar? Por que, que não pode ser o contrário? A mulher tem que parar tra de trabalhar para cuidar dos filhos. E na verdade ela se torna mãe dos filhos que o casal tem... E por muitas vezes... Também do marido, porque passa a servir ao marido e ser a mãe do marido. E muitas vezes ela não é a esposa, ela acaba se tornando a mãe. Então, ela, além dos filhos, ela também tem que cuidar do marido como um filho. Isso também é uma coisa muito comum de acontecer nos casamentos. Sem contar que a gente tem todo o histórico anterior, tem boas mulheres aqui da minha família presente: minha mãe, minha madrinha, minha prima, minha sobrinha estão aqui. São mulheres, a minha família é uma família de mulher guerreira. É uma família de mulher, mulheres. As mulheres conduzem, as mulheres levam a família, as mulheres estão sempre à frente da família. Então isso já vem de um histórico da nossa família, uma, nós vivemos numa sociedade patriarcal. E tá tudo bem, gente, porque assim, os nossos pais receberam essa criação, a sociedade teve essa educação, os nossos avós, os nossos bisavós passaram isso para os nossos avós e assim vai passando de geração para geração. Nós mulheres somos criadas apenas pela sociedade patriarcal para procriar, para casar, procriar, cuidar dos filhos e do marido. Mas isso era lá, muito lá atrás. Hoje não, não dá para funcionar assim. né? Hoje as coisas mudaram. Mas fala aqui para mim, quem que vive nessa sociedade patriarcal aí, que abandonou tudo para cuidar de filho, de marido, manda aí um joinha para mim. Quem vive nessa sociedade patriarcal aí? Quem foi? Acredito que todo mundo que está aqui, né? Os homens que estão na live vão querer me matar, mas eu não tenho nada contra os homens, viu? A minha situação é muito bem resolvida com a parte masculina. Isso, exatamente, Paty. Os sinais a paixão, a carência. Minha pergunta, Xana, eu estava explicando que a gente vive numa sociedade patriarcal, onde a gente recebe a criação de nossos pais, seguimos os padrões de referência dos nossos pais, que eles receberam dos nossos avós, nossos avós dos nossos bisavós, onde as mulheres foram criadas para servir, para servir o homem, para servir o casamento entendeu minha pergunta, aí eu perguntei quem que, para mandar um joinha para mim, quem que também passa por esse tipo de, de criação, quem também abandonou, foi essa a pergunta que eu fiz, Ana. A grande maioria, né? A grande maioria passa por isso. É, normalmente é o que a gente faz, a gente abandona, inclusive até isso, Lene. A gente chega a deixar a, a, a, a nos, até a nossa família, por muitas vezes. Eu não fiz isso, eu não passei por isso. Ao contrário, a minha família, como eu falei, é de mulheres guerreiras. Então, a gente estava sempre unida, é uma família... Sempre casa cheia, casa dos meus avós cheios. Então, a gente não eu não cheguei a abandonar a minha família, mas eu abandonei os meus sonhos. Todos os meus sonhos para viver o relacionamento. Para viver um casamento. E aí, depois de tudo isso que ainda eu falei, a gente vai entrar em questões mais profundas, que aí vem as traições, as mentiras, tudo que vem acabando com o casamento. que vem Eu também fui traída... Não sei nem quantas vezes, gente, eu fui traída. Não sei, não, assim, eu não faço ideia. Do meu primeiro marido, eu me separei dele três vezes. Por duas vezes ele foi embora de casa com outra mulher, voltou, aí naquela questão, né? Você tá com... Carente, triste, acha que tem que tentar, que tem que ter uma família. Você precisa, a gente é criada pra isso, né? Pra ter uma família. E aí eu me reconciliava e voltava, e aí seis meses de lua de mel e depois começava tudo de novo. Isso é um relacionamento abusivo, porque a gente cai nessas artimanhas né, deles, é, do relacionamento. E o relacionamento acaba te colocando, e você permite. Quem está errada somos nós, porque nós permitimos. Nós permitimos a traição, nós permitimos a mentira, nós nos permitimos tudo isso. Como eu falei, ninguém coloca uma arma na sua cabeça e te obriga a fazer. porque a gente está seduzida pela relação, né? A gente cria muita fantasia de que a gente vai encontrar um príncipe encantado e vai ser aquela relação de conto de fadas, né? É, durante toda a nossa vida. E não, e não é isso que acontece. Tem altos e baixos, mas... A relação, ela tem que ir ali, lado a lado. E quando ela se perde, quando perde os valores, quando perde os princípios, a gente começa a se permitir, né? Começa a se, per se permitir. Mas vamos lá. Eu vou contar pra vocês aqui as três fases que eu passei antes de sair do meu relacionamento, do primeiro relacionamento. Que é como eu falei pra vocês, que é o mais comum de identificar... Desculpa, que é o menos comum de se identificar Porque a gente está envolvido E está deixando com que tudo aconteça E vai levando, e vai levando E a gente não se dá conta Que o outro tá, tomou posse da nossa vida A gente não, não consegue se dar conta disso Então a primeira fase que eu passei Talvez algumas pessoas vão se identificar ou Necessariamente não todos passam por essa fase Eu estou dizendo pelo meu comportamento Pelo comportamento do meu parceiro na época mas você pode se identificar, de repente se encontrar nessa fase ou ter passado por essa fase, que eu chamo de fase do tanto faz, né? Não existe mais o nós no relacionamento, é a fase que você vai para um lado, ele vai para o outro, mesmo que exista ciúmes e todo, toda a situação que já houve dentro de um relacionamento que a gente sabe que existe. É a sensação de pós que você já perdeu, já, você já está sob o controle dele. Ele está totalmente é, controlado a sua vida. Você não trabalha, você não tem é, condição financeira individual, você não tem domínio sobre a situação financeira da casa, você não, tem, não participa de nada dessas questões, você apenas é a esposa para a sociedade. Né? Você é a esposa do fulano. E aí essa fase do tanto faz, que é a fase que eu passei por muitos anos... Por muitos anos. Eu fiquei na fase do tanto faz. É, viajava sozinha. Com a minha, só que assim, eu estava sempre com a minha filha. Então, para ele, eu estava guardada. Eu estava monitorada. E ele estava livre, leve e solto. Né? Viajando. Trabalhando. Fazendo tudo que ele tinha que fazer. E a minha filha, comigo. Sempre. Então, era a fase do tanto faz. Sem contar que eu tinha que mentir para ela. Durante anos eu menti. Que ele estava só trabalhando. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. E essa fase do tanto faz, para mim, mesmo que doía, que foi o período que ainda houve as traições e que ele me abandonou, eu sofria, eu chorava, eu ia para o inferno, como eu falei para vocês, e voltava. Eu me recolocava, eu arrumava emprego, ia tocar minha vida. Mas eu já não, não tinha mais é, aquela, aquela, aquela paixão. Aquela, aquele amor, só que eu ainda não entendia, a gente ainda não entende que já não é mais um sentimento, então tanto faz, tanto faz se ele me acompanhava numa reunião de família, se ele estava comigo numa reunião de família, é, ele estava no, no quarto, eu, perdão, na sala, ou eu, eu no quarto e minha filha no outro quarto, então faz, tanto faz, tanto faz, tá junto, e tanto faz. Então não existe mais o nosso. A gente não tem mais projetos em comum. Até discute projetos, até coloca projetos, mas é a fase do tanto faz. E desculpa, gente, é só minha filha falando do alto, tá bom? Você não tá, ela entra aqui toda hora para me falar se tá bom, se não tá. E essa parte do tanto faz é uma fase que você fica por muito tempo. Muito tempo. Por que que eu falo que ela fica no por muito tempo? É, ainda essa semana eu tive muito isso nos grupos de WhatsApp Algumas mulheres falando assim pra mim Eu tentei de tudo pra dar uma família pros meus filhos Mas infelizmente Não é assim que funciona Eu tenho uma frase que eu gosto muito Pais felizes, filhos felizes Pais infelizes, filhos infelizes E outra coisa quem foi que diz que seus filhos são responsáveis pela sua felicidade? Eu não tinha esse entendimento na época. Hoje, depois de estudar bastante, de compreender bastante, da minha filha ser uma mulher adulta, maravilhosa, que conversa comigo de igual para igual, eu entendo o quanto eu não fiz mal para ela. E o quanto não foi mal para ela o fim do casamento. E sim, o que fazia mal para ela era a gente permanecer casado. Isso sim fazia mal. Então, essa fase do tanto faz, só para concluir para vocês, é a fase que realmente você tá junto, mas já percebe, você não consegue entender ainda, não consegue ter a noção de que aquilo não é para você, mas tá tudo bem, você vai levando lá no tanto faz, tanto faz, entendeu? Tanto faz e tanto faz. Depois, minha fase 2, que é a fase 2 que eu passei, isso também durou bastante tempo, que é a fase da tolerância. Você tolera, a pessoa te trai você tolera, a pessoa mente você tolera, a pessoa não olha na sua cara você tolera, a pessoa fica de bico você tolera, e você vai tolerando, e vai empurrando com a barriga. Quem se identifica aqui com a, com a fase da tolerância? Você tolera tudo, mesmo que você chore, vá lá pro inferno mil vezes e volta, mas você está tolerando. Dá um joinha aqui, quem se identifica com a fase da tolerância aqui? Quem passa? hoje oh, já passou tá pela fase da tolerância Camila, isso Camila Por que, que a gente fica na fase da tolerância? No meu caso, eu acho que o, gran, o, o o caso da grande maioria Porque a gente cria uma dependência de algo Ai, que dependência? Como assim, Tamara? Dependência de algo? Normalmente a gente cria a dependência financeira Porque muitas vezes a gente não está trabalhando fora a gente não tem um sustento só nosso, a gente tá ali à mercê do casamento, sendo mãe e esposa. Então, a gente normalmente cria essa dependência por conta da questão financeira, que foi o meu caso. Então, eu passei por essa fase 2 da tolerância, porque eu dependia financeiramente. Mesmo eu tentando trabalhar fora inúmeras vezes, fui trabalhar fora, mas ele me pedia para sair, eu voltava e ficava em casa sendo mãe e tentando ser o pilar, né? o pilar da família. A Michelle aqui também, ó, falando para mim, que já passou muito, né, Michelle? Quantas vezes? Quantas a gente vai na tolerância? E vai por conta da... De... E para algumas também não tem a questão, que nem depende financeiramente, aí depende de outras questões, que são questões emocionais, aí vem ser individual de cada um, a gente acaba culpando nossos filhos, né, não vou me separar porque meus filhos não... Vão ficar tristes? O que vai ser? Como que eu vou criá lo sozinho, Talvez o padrão de vida não vai ser mais o mesmo E a gente fica insegura Eu mesma tinha um padrão de vida maravilhoso Fazia cruzeiros, viajava Fazia viagens pelo Brasil Casa na praia, jet ski Lanche, eu tinha tudo Só que eu não era feliz E mesmo assim Eu fui levando também Na dependência, na tolerância Porque eu ainda não tinha uma liberdade financeira Eu não tinha e fui empurrando com a barriga. Só que eu não conseguia ainda nessa época fazer a minha independência. Mas eu fui levando, fui levando. Aí tem a fase 3. Que eu passei pela fase 3. Que é a fase da gota d'água. E essa eu passei nos dois casamentos. Mas um dia eu conto sobre o... Faço uma live pra contar sobre o casamento número 2. A, a fase da gota d'água é quando você já não tá aguentando mais. É quando você olha pra você e fala... Quem sou eu? Eu já eu me perdi. Onde eu estou? O que, que eu estou fazendo da minha vida? Né? Cadê os meus sonhos? Onde estão os meus sonhos? Tudo que eu idealizei, tudo que eu sonhei, porque eu também fiz projetos para mim. Teve o nós, que já tinha se perdido. E cadê o eu? O eu não existia mais. A gente se dedica totalmente à maternidade, que é a coisa mais maravilhosa que tem na nossa vida. Mas a gente não pode esquecer da gente. Só que nós não somos mãe dos nossos maridos. E nem somos desempregadas. Uma colega minha uma vez falava assim, que na casa dela não tinha hóspedes. E eu, mas que? tanto ela falava isso, ela tinha mania de falar isso, e aí ela me explicou que o marido dela e o filho dela não era hóspede se ela estiver me vendo aqui, ela vai falar ela não, eles não eram hóspedes Que pra morar com ela, pra viver com ela eles tinham que colaborar com ela em tudo e é verdade nossos filhos e nossos maridos não são hóspedes quem tem hóspedes aqui em casa? alguém tem hóspede? os filhos, os maridos não temos hóspedes Não tenha, Lene, não tenha vergonha de passar por quantas separações. Eu escutei uma frase, eu vou te falar, que eu ia colecionar divórcio. E eu coleciono, quantos forem necessários. Sabe por quê? Que sofrer, ou dar com os burros na água para falar um português claro com vocês, nos faz crescer. A gente não tem que ter vergonha disso. Não temos que ter vergonha. A gente vai aprendendo a se relacionar. Não é porque hoje eu sou uma coach, porque eu sou terapeuta, porque eu estou falando tudo isso aqui para vocês e que eu peço para vocês fazerem as coisas certas, que eu também faço tudo certo. Eu também sou ser humano e a gente se deixa envolver. Nós somos seres humanos. Eu não sou perfeita, vocês também não são, ninguém, ninguém é perfeito. E a gente vai se, se relacionar com outras pessoas e talvez vai dar errado também. E a gente tem muita coisa, muita coisa envolvida em questões de relacionamento. Tem a questão que eu já expliquei para vocês, cultural, que vem da nossa criação, da questão patriarcal, de tudo isso, mas tem outras questões. Eu sou consteladora sistêmica também. E para a constelação sistêmica, a gente tem um outro olhar para essas questões, de se relacionar, que também é um assunto para uma outra live. Então, envolve inúmeras situações, inúmeras delas. Então, não tenha vergonha de se relacionar com outras pessoas. Só tome cuidado... Para você não cair nas armadilhas dos relacionamentos tóxicos, dos relacionamentos abusivos. Hoje você tem informação para isso, você está buscando se conhecer. Então, não se deixe que isso aconteça novamente. Porque eu acabei me permitindo isso. Hoje eu não permito mais. Então, até posso colecionar divórcios. Mas eu não vou colecionar por relacionamentos abusivos. Abusivos, não. Isso, não. Me consumir, tirar minha autoestima, não mais. Isso não. Porque só quem passa é que sabe. Só quem passa, quem perde uma autoestima, quem desenvolve uma epilepsia, que foi o meu caso, quem entra em depressão, quem não consegue se olhar no espelho e não consegue sair da cama, sabe o que passa. Só quem está no lugar da gente. O que a sociedade faz com a gente após a, a separação ou quando a gente é traída e a gente ainda não se separou, a gente é muito discriminada na sociedade. Eu tinha milhares de amigos, todos casados. Relacionamentos de amigos, só casados. Então, depois que eu me separei, eu me tornei uma ameaça para alguns. Né? Você é mal vista. Outra coisa que eu gosto de falar, que assim, parece estar na nossa testa, assim ó, eu estou na prateleira, quando você se separa. Principalmente de casamentos longos, e quando as pessoas te conhecem, e sabem que você foi casada por um longo período. Eu queria entender qual que é essa associação, né? De você se separar e você ir pra prateleira. Que você se separa e muitas vezes você nem quer se relacionar. Você quer um tempo pra você, você quer ficar sozinha. E isso é terrível, é uma das piores fases que tem. É essa rejeição da sociedade e esse preconceito de que você é uma mulher separada. Como se a gente tivesse tornado uma mulher, sei lá, né... Não condeno nenhuma profissão e nem o que cada uma faz com o seu corpo. Mas isso não quer dizer nada. Mas vamos lá. Voltando à questão da, da gota d'água. A gota d'água é quando você volta, então, para você. É quando você tem aquela... Seja o que for, gente, que aconteça. Inúmeras coisas podem acontecer na gota d'água. Mas principalmente quando você não se enxerga. Quando você realmente está com a... Com a visão aqui tampada, durante anos parece que alguém tira e você tem um lápis e fala Enxerguei, nossa, eu existo, eu... isso aconteceu comigo Eu existo e eu preciso realizar os meus sonhos, eu preciso ir em busca dos meus sonhos Que eram inúmeros naquela época Eu queria continuar os meus estudos, eu já tinha trancado a faculdade duas vezes Eu queria trabalhar A minha primeira formação era técnica em patologia e eu amo trabalhar com a área da saúde. Tanto que o que eu faço hoje envolve a saúde mental. Eu trabalho com a saúde mental das pessoas. Mas eu queria ter seguido carreira, eu queria ter feito faculdade, mas como eu já contei para vocês que eu casei grávida, eu acabei abandonando esses sonhos. Mesmo assim, eu era formada em técnica em patologia. Então eu cheguei a trabalhar em laboratório antes de me casar, tive alguns empregos na área. E durante o processo de é, empurra com a barriga, da tolerância, eu voltei. Eu voltei. Simplesmente, simples assim. Não, eu vou voltar. Só que o, o meu marido, na época, ele achava que todo profissional da saúde, mulher, era prostituta. Que porque ia trabalhar na área da saúde? Que se fosse, ia ter caso com algum médico. Então, eu não podia trabalhar na área da saúde. E isso... Me consumia. Aí na gota d'água, uma das coisas que eu senti foi a necessidade de voltar para a minha faculdade. Eu preciso voltar a estudar, eu preciso concluir, eu tô, o tempo está passando para mim. E quem é você? Ele era empresário. E eu? Se ele morresse... E tinha os meus sonhos. E eu voltei para a faculdade. E eu não pude fazer nenhuma faculdade que eu exatamente gostava, porque eu tinha que conciliar... Com as coisas que ele permitia. Então eu fui estudar pedagogia. E a pedagogia me abriu a cabeça. Estudei bastante filosofia, filosofia da educação, psicologia da educação. E aquilo foi me transformando. Foi me transformar, Foi fazendo florescer de novo a mulher que existia dentro de mim. E aí eu voltei a trabalhar, fui fazer estágio. E foi a gota. D'água. Eu coloquei eu em primeiro lugar. Os meus sonhos em primeiro lugar. Entende? Vocês entendem o que eu estou falando? Dos sonhos? Vocês têm sonhos para realizar? Eu acredito que vocês têm milhares, centenas, dezenas. E pode ser a dois. Pode ser casada. Só que quando o parceiro permite, quando o parceiro te apoia quando você também apoia ou vice-versa você não tem apoio, como que você realiza os seus sonhos? Você só está sempre focada ali na relação abusiva em servir o outro, será que ele vai gostar? Será que ele não vai gostar? Será que eu posso fazer isso? Mas então mas se eu fizer assim, eu vou ter que fazer assado, assim como eu eu me inscrevi na, na, na faculdade no vespertino à tarde, porque se eu fizesse à noite ele não ia concordar, porque na cabeça dele estudar à noite eu ia atrair ele mas por que, que ele tinha tanta preocupação que eu traísse ele? Porque ele me traía o tempo todo. Então, ele tinha medo que eu fizesse isso com ele. Então, essa foi a minha gota d'água. A gota d'água pra mim. Acabou. E a partir daí... Aí que acabou mesmo. Já fazia alguns meses que cada um estava no seu lado e no seu canto. E eu decidi que eu queria viver a minha vida. Queria viver a minha vida. Que aquele relacionamento não era mais pra mim. Eu tinha que viver o que eu queria os meus sonhos que ele não era a pessoa para estar do meu lado e se ele então não não era a pessoa para estar do meu lado quem tinha que tomar a decisão e sair fora era eu e foi aí que aí e só para vocês saberem eu já era separada no papel dele há cinco anos e a gente tava de novo junto amaziados como se dizia na, como se diz mas aí foi onde eu tomei a decisão e eu quis o divórcio eu não vou falar do comportamento dele, porque não interessa aqui O que interessa aqui é a gente falar das três fases que eu passei Que talvez vocês estejam passando ou já passaram Que eu superei né? Então, quando que é necessário partir? Você vai saber quando é necessário partir Quando você já não se encaixa Quando os dois não andam mais lado a lado Os objetivos não são os mesmos Aí é necessário que você tome o seu rumo você olhe para você, se olhe no espelho Se veja a mulher que você é A pessoa perfeita que você é Saudável, linda, maravilhosa Você não depende do outro Ninguém nasceu com o outro grudado no outro Tem que viver o resto da vida Quem foi que disse que tem que viver o resto da vida? Aliás Eu procurei um grande amigo na época Padre Sim, porque eu fiz parte de 10 anos da comunidade Tentando salvar o meu casamento. Também foi uma das coisas que eu fiz. Só que quando chegava em casa, as coisas eram totalmente diferentes do que eram na igreja. Isso mesmo. Olha lá a Carmen falando. Isso é verdade. Quando ele trai, sempre jogando na cara da gente. Se você trai, eu passei por isso também. Tá vendo aí, ó, gente? É isso mesmo. Né? Diz um ditado, gente. Isso que eu vou falar é um ditado, tá? Mas eu sei que tem até psicólogos aqui me veem pra para alguns estudos, para algumas teorias existem várias, né? Que é, normalmente quando o homem trai ele ele, tem, ele controla a mulher por causa disso para que a mulher não não traia também. Não é uma regra, tá? Mas para alguns casos sim. Mas não é uma regra, tá? Isso não é uma regra. Nem sempre ele controla a gente, põe a gente num relacionamento abusivo porque ele nos trai. Existem outras questões. Oi, de, seja bem-vinda, bem-vinda, querida. Então, voltando aqui, a hora de partir é quando você olha pra você. Olha pra você. Se olha no espelho. Olha. Olha no espelho e fala. Sou perfeita. Tenho dois braços, duas pernas. Sou inteligente. Sou bonita. Sou bonito. E segue a vida. Ninguém te amarrou com ninguém. Esqueci o que eu tava falando, eu vou voltar agora. Esse grande amigo meu, eu procurei o padre. Porque... Ele era muito amigo da gente Muito amigo, muito mesmo E pedi pra que ele conversasse Com meu marido Da época E ele falou assim, filha Eu não posso fazer nada Se ele quiser, ele tem que me procurar Você se ama Se você se ama Olha pra você Isso foi um grande amigo que me falou Padre não tô aqui pra julgar nada, não tô pra falar de religião. Mas a gente. Eu sou de uma família católica que eu vi a vida toda assim. O que Deus uniu, o homem nos separa. Não é bem assim. Também não tô pregando aqui mais uma vez a separação, gente. Tá? Mas eu só tô querendo que vocês se enxerguem. A minha função aqui é conduzi-las a entender o potencial de vocês. O quanto, o quanto vocês são importantes como mulher. A importância da mulher. A mulher na sociedade. Nós temos que eu, eu me sinto aqui como a voz de vocês. Sabe por quê? Porque a gente tem essa comunicação fácil. A gente consegue falar, chegar. Para muitas mulheres que não têm voz, que não conseguem. Chegam até a agressão física. Que não conseguem. E elas não são culpadas, gente. Existem várias questões que envolvem o relacionamento abusivo. Para a pessoa conseguir sair do relacionamento abusivo. Mexe com, muito com o psicológico da pessoa. Nós temos crenças que nos, nos deprime que nos faz ser dependentes daquele relacionamento. A gente acaba é, é, querendo aquilo. A gente não consegue se desvincular. A gente fica por anos remoendo isso e não consegue. Mas é possível. Isso aí, Camille. E aí, quando a gente não pertence mais, a gente parte. E depois disso, vem a culpa. Né? a gente fica carregando a culpa por tempos e tempos e tempos essa culpa fica aqui né a gente se comporta totalmente culpada a gente pensa que a gente é culpada a gente se culpa porque acha que os filhos vão ser infelizes mesmo que você acha que você pensou pensou pensou e tomou a decisão certa ah, tem a briga pra, às vezes para quem vai ficar quando vai ficar ou não vai ficar com os filhos muitas vezes que no nosso caso no meu caso extremamente ausente então eu tinha que ser pai, fui pai durante anos, e ainda sou pãe da minha filha, que é o mais comum. Mas aí a gente fica carregando essa culpa. Ah, eu fracassei, eu fracassei. Quem sente aqui culpa? Que acha que fracassou no relacionamento e, no, e o relacionamento acabou, tá acabando porque se sente culpada? Dá um joinha pra mim aqui, quem sente? Gente, se cair, se o Instagram derrubar aqui, que ele permite uma hora de live, eu entro novamente, vocês entram novamente pra gente continuar, tá bom? Isso aí, Camille. Se sente culpada, né? Tá bom, ok? Se cair, eu vou entrar de novo. Vocês entram pra gente continuar. Tá ok? E aí, depois dessa culpa, porque você não é culpada, ele não é culpado. Não deu certo. Simples, não deu certo, por várias, inúmeras questões, mas não existe culpado, um culpado, os dois são culpados, os dois, o fracasso é culpa dos dois, é duro ouvir isso né, é duro, porque a gente quer só culpar o outro, a gente quer só julgar o outro, mas não é bem assim, isso inclusive ajuda a gente no processo de cura, de superação, é a gente entender que a gente também tem a nossa parte de culpa, o outro não é 100% culpado, nem você, nem tem dosagem. Quem é 30, quem é 70, não existe isso, gente. É só importante saber que você também é culpada. Porque não só pelo fracasso, e é por tudo que aconteceu. Lembra que eu falei lá no começo? A gente nos permite. Nós nos permitimos que o relacionamento se torne abusivo e nós permitimos tudo chegar onde chegou. Porque se a gente der um basta, o relacionamento nos torna abusivo. Entendeu? Vamos lá. Aí depois da, da culpa e do fracasso, a gente vem com a dor. Essa dor dura para uns ano, anos, meses. Ah, os estudos dizem que a estimativa da superação do luto, luto no geral, gente, porque a separação também é um luto. A gente consegue superar o luto num período de 3 a 5 anos. Essa é a média. Que nós demoramos para superar o luto. São questões psíquicas, emocionais, individuais, mas os estudos dizem isso. Então, superar o luto do casamento, da separação, também pode demorar isso. Mas tem pessoas que ficam 10, 20 anos. E ok, só que a gente não precisa ficar tudo isso. Não precisa. A gente buscando se autoconhecer, a gente não precisa ficar tudo isso. E vida que segue, vamos ser felizes, vamos para um outro relacionamento. Ou quem não quer relacionamento vai ser feliz, criar os filhos e trabalhar, se reinserir no mercado de trabalho. Se colocar na sociedade novamente, se começar de novo. Mas ok, não precisamos viver anos e anos arrastando esse luto, acabando com a gente, deixando a gente com mais depressão. A gente já sai do relacionamento com depressão, depois vai para mais depressão ainda. E a gente não precisa passar por isso. É só a gente se conhecer um pouquinho melhor. Sabe por quê? Porque a gente não se separa de alguém. A gente se separa das coisas. É verdade, sou prova disso, Denise. É verdade, Denise. É verdade. A gente se separa das coisas, não da pessoa. A gente cria expectativas, faz planos e projetos com aquela pessoa, mas a gente se separa de tudo isso, a gente se separa dos planos, dos projetos, dos bens materiais, de tudo que envolve a relação, então é difícil para a gente se separar das coisas, por quê que é difícil separar? Quem que acha que é difícil? Coloca aqui para mim, por quê que é difícil? Por quê? Porque todos nós possuímos alguma, uma identidade. Quando a gente é solteira, antes da gente se casar, a gente tem a nossa identidade. E nessa identidade a gente tem comportamentos, a gente faz as coisas que a gente gosta, leva a vida como a gente era. Quando a gente conhece outra pessoa, a gente se casa com ela e a gente ganha uma nova identidade. Né? É aquela identidade que a gente passa a ser reconhecida assim Ah, a Tamara é a mulher do fulano Ah, a Adela Omaze é a mulher do fulano É a esposa do fulano Então a gente passa a ser a esposa do fulano Aí a gente assume uma nova identidade E durante essa identidade, durante esse período que a gente está casada A gente constrói Essa identidade é aquela que a gente vive É aquele comportamento É aquela, aqueles hábitos que a gente criou daquele relacionamento com aquela pessoa, com aquela família. E aí, quando vem a separação, a gente tem que assumir uma nova identidade. Eu, eu sou. Quem eu sou? Que eu não sou mais aquela pessoa, eu não sou mais a esposa do fulano. Eu sou eu, eu sou eu, os meus sonhos, eu sou eu, os meus projetos. Eu sou. Eu. E como que você faz para reconstruir tudo isso? Então, leva um tempo. Por isso que é difícil. Mas é importante que você resgate essa identidade olhando para aquela primeira identidade que você tinha antes de conhecer. Quem você era naquela identidade? E voltar. Isso que é o mais importante, gente. Essa, essa é a virada de chave, é a sacada que a gente tem. De entender que eu volto a ser aquela minha primeira identidade. Óbvio, com mais bagagem, com mais experiência, com experiências de relacionamento. Eu sou uma nova mulher. Mas... E aquela identidade que eu tinha? O que eu gostava de fazer? O que me dava prazer? Essa identidade que eu tenho que resgatar com a bagagem que eu tenho hoje, depois da separação. E foi isso que eu fiz. Eu resgatei. Fui realizar os meus sonhos, os meus desejos, as... tudo que eu tinha vontade. Entendam uma coisa? Gravem essa frase que eu vou falar. Desapego. Isso aí, Paty. Desapego. É, só há crescimento, a gente só cresce, se tiver dor e sofrimento. Gravem bem essa frase. Então, se a gente está passando por um momento de dor, de sofrimento, ou passou, isso só vai fazer a gente crescer, a gente vai crescer. Não tem também aquele ditado que diz que depois da tempestade vem a bonança? É exatamente isso. Hoje eu me sinto livre, totalmente livre, para fazer tudo o que eu quiser fazer. Eu tenho 23 segundos. Restante aqui, ó. O Instagram tá dizendo pra mim. Que ele vai encerrar. Mas eu não acabei ainda. Eu queria terminar a minha história. Vai encerrar. E eu entro de novo. para encerrar rapidinho aqui com vocês. Essa live que eu tô adorando aqui. Te de descrevi, Dê? Que legal. Vai encerrar. Eu vou logar de novo. Controla eles aí, filha. Que bom que vocês estão voltando. Eu vou esperar todo mundo entrar para mim concluir. Só mais um minutinho, gente. Ah, ok o som, gente? Vocês estão me ouvindo? Obrigada, Karina. Obrigada, Pati. Só mais um minutinho, vamos ver se é mais o pessoal. Aí, está entrando, o pessoal está entrando. Vocês estão de parabéns. Uma hora comigo aqui na live. Ainda acabou e a gente vai continuar. Obrigada por estarem aqui. Tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Falta mais alguém chegar? Quer dizer, reentrar, né? Eu vou, eu vou continuar. Acho que tá todo mundo aqui. Então, só para concluir o que eu tava falando... Referente à dor e, e o crescimento. Então só há crescimento quando a gente sofre. Eu tenho certeza que quem superou aqui a separação, ou quem está numa fase já bem avançada de superar a separação, que com certeza já percebeu isso, que se transformou numa nova mulher. A gente se transforma, a gente, numa nova mulher, numa outra pessoa. A gente começa a dar valor a outras coisas na vida, coisas que que a gente nem tinha noção do que a gente era capaz. Eu jamais imaginei, há 10 anos atrás, que eu já estaria aqui falando para vocês sobre as minhas dores. Que o meu trabalho hoje é sobre isso. Hoje eu trabalho em função da, da minha dor. O que eu passei, o que eu sofri, se tornou o meu trabalho. Se tornou o que eu mais amo fazer. Dói aqui em mim quando as, as mulheres falam para mim. Tudo que eu passei, elas repetem e falam isso para mim. Ainda dói. Porque eu também sou mulher. Mas hoje eu posso conduzi-las a sair desse sofrimento. Hoje eu posso ajudar com todo o meu conhecimento, tudo que eu pratiquei na minha vida, tudo que eu ensinei já outras mulheres a fazer. Né? E, e muitas delas me perguntam, como que você conseguiu? E é possível, é possível. Algumas coisas são intuitivas, gente. É da mulher. Mas algumas coisas a gente vai, vai caminhando através de processos e a gente consegue desenvolver essas habilidades e se autoconhecer e sair. E vida que segue. Você não nasceu grudada com ninguém. Então, não precisa viver grudada a ninguém. Não é propriedade. Ninguém é propriedade. Você não é propriedade de ninguém e ninguém é propriedade sua. Ai, meu amor. Não vai fazer eu chorar. Te amo, filha. Aqui, meu orgulho, gente. É por ela. Tá? Já que ela entrou aqui, eu vou falar. Agora ela vai ter que escutar. Ela me deu forças esses anos todos. Ela, porque eu sempre olhei para ela e não queria que ela passasse por tudo que eu passei na vida. E não quero que ela passe. Eu quero que ela case, eu quero ser vó, viu filha? Quero ser vó. Mas ela, sempre olhei para ela, ela sempre me deu força, ela sempre me apoiou. Hoje ela é uma mulher incrível, gente. Ela tem 22 anos, ela é linda, maravilhosa. Te amo, filha, te amo. Minha parceira de tudo, tudo. Vocês não têm ideia... Como a gente é amiga e como tá tudo bem E como a gente vive bem A nossa relação é maravilhosa As pessoas falam que a gente parece irmã Não parece mãe e filha A gente é muito, muito cúmplice em tudo Muito parceira Ela é muito minha parceira E ela pode falar aqui pra mim Ela vai dar um joinha Ô filha, você é feliz? Sem seus pais casados, biológicos? Coloca um joinha aqui pra mim Pra quem tem filho aqui, ó, viu? Quem tem filho, saber que a minha filha é extremamente feliz, tá? Muito feliz. Porque ela não tem os pais biológicos casados. E tá tudo bem. E ela é uma grande mulher. Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Que aí já já eu encerro. Alguém quer fazer alguma pergunta pra mim? Agora é a hora, gente. Vou salvar, gente. Vou salvar. Já, a outra já salvei. Já tá, já tá lá no, no meu Stores. Tá salva, sim. Principalmente para as meninas do programa que tá nos grupos de WhatsApp. Tô muito feliz com vocês lá no grupo. Pode falar, gente. Pode interagir comigo no grupo. Quando eu pergunto, é para responder, fazer os exercícios e é responder para mim. Eu fico muito feliz com a sua operação. Lene, hoje você, meu domingo, você não tem noção como floresceu. Com a sua frase, com o seu depoimento lá. Obrigada, Lene. Obrigado. Que é isso que me motiva a estar tá aqui. É isso que me motiva a estar tá nos grupos com vocês, fazendo esse trabalho. É saber o quanto eu posso fazer a diferença na vida de vocês. Que vocês olhem a minha história, que sirva de exemplo para vocês. E que tudo que eu puder fazer para vocês e ajudá-las, eu vou fazer. Quer entrar no grupo, Karina? Eu já vou falar disso agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Linda você, Lene. Gente, a Lene hoje mandou uma frase pra mim, ela me marcou aí no Instagram, que assim, é mágica aquela frase, né? Que quando a gente nasce, a gente chora. E quando a gente renasce, a gente sorri. A Lene tá no meu grupo, né, Lene? Você tá no metamorfose 1 ou 2? Obrigada Camila Eu tô adorando vocês estarem aqui comigo Tô surpresa até De vocês estarem tanto tempo já aqui comigo Ai, ah, a Leni tá no 1, um, ó No primeiro, hein? Tá vendo, Lene? É meu primeiro grupo online É o primeiro grupo online Meus atendimentos eram tudo individual E eu comecei a fazer online agora por causa da quarentena essa questão da pandemia e porque eu quero atingir mais mulheres e vocês juntas é, é um crescimento maior. Esse é meu projeto. Parabéns. Obrigada por você estar aqui, Lene, tá bom? É, então, como a Lene e, e algumas aqui sabem, eu sou criadora do programa Reconheça e Floresça. E eu estou com os grupos de WhatsApp, a Lene ela já falou, tá aqui no 1. E eu já estou com o grupo 2, e nós estamos com vagas abertas para o grupo 2. E como que você participa desse grupo? São sete dias online, ou seja, totalmente pelo grupo do WhatsApp, depois a gente vai ter um encontro, como esse aqui, isso aqui não aqui, no Zoom, uma sala fechada, só com as mulheres do grupo, onde a gente vai terminar a jornada de sete dias. nessa jornada é o do exercício para vocês, vão interagindo com o grupo, e a gente vai trocando para você superar, esses problemas que você tem com as suas relações Seja ela o casamento Ou a separação Então você faz a jornada comigo de sete dias No grupo de whatsapp Depois a gente tem um encontro online Ao vivo A gente vai concluir ele E vai ser muito legal Obrigada madrinha obrigada. Então quem quiser participar do grupo Gente é muito legal Olha a Lene está aqui Ela já me marcou hoje Ela já deu o depoimento dela Só o que já está acontecendo com ela a mudança, que ela está se enxergando, já está levantando a autoestima dela. De estar no grupo com a gente, é totalmente gratuito, você não paga nada para estar tá lá no grupo. Vem com a gente, o link está na bio, vai na minha bio e entra no grupo. E depois, qualquer dúvida que vocês tiverem também, pode chamar no direct. Se tiver outras dúvidas sobre atendimento individual, sobre outras questões, esses, esses grupos são focados nesses assuntos que eu abordei aqui hoje mas eu também trabalho com outros desenvolvimentos de autoestima, superação de luto. Se tiver alguém, algum familiar, alguma amiga, recomenda, indica, compartilha e chama mais gente. Nós somos de mais mulheres assim, guerreiras, fortes, lutar. Tá bom, gente? Indica para quem vocês acham que precisa. Me segue aqui, ó. Me segue no Instagram. Me segue porque aí vocês acompanham as minhas publicações. Para quem não tiver nos grupos, mas vem participar com a gente nos grupos, vai ser muito legal, só vai crescer. E eu fico muito feliz, muito, de, de ter vocês lá comigo. Tá bom? Então era isso que eu tinha pra hoje, pra falar pra vocês. Agradeço do fundo do meu coração por vocês terem ficado comigo até agora, uma hora e dez minutos, por terem aqui, ó, no seu domingão, às nove e dez da noite, estarem aqui presente comigo, as minhas primas, sobrinhas, tias, para minha mãe que está aqui me vendo meu muito obrigado, se eu sou a mulher que eu sou hoje, eu devo a vocês, tá bom? não é só as minhas frustrações, as minhas dores, mas eu devo a vocês obrigada D também, te, ad te admiro muito amiga obrigada às minhas amigas que estão aqui me prestigiando a minha filha, que eu não podia deixar de, de agradecer porque sem ela eu também não estaria aqui se não fosse a força dela, se não fosse o apoio dela e ela está comigo nesse projeto, porque ela está comigo nesse projeto. Eu não estaria aqui. Obrigada, Lene, você que é maravilhosa. Espero vocês lá no grupo, tá bom? Obrigada mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão por estarem aqui. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, um beijo.